Olá, essa é a nossa última aula sobre estatística, nós vamos falar hoje sobre medidas de dispersão, tá bom? Então, vem comigo. Bom, vamos lá. Para falar sobre medidas de dispersão, eu vou começar a falar aqui sobre, trazer uma situação e a gente vai ver onde se aplica, o que, que seria isso, medidas de dispersão. Então suponha que foram feitas medições em vários momentos durante dois dias seguidos para coletar a temperatura em graus Celsius na cidade de Gramado. Os resultados obtidos são os registrados a seguir. Veja que no primeiro dia em dados momentos né, foi medida a temperatura, ela chegou, iniciou aqui em 7, 8, 9, 9, 10 e 11 graus. No segundo dia, foram feitas as mesmas medições, nos mesmos períodos, e obteve-se os valores 9, 7, 8, 10, 11 e 12 graus. Uh, vamos observar aqui que a temperatura média, já vimos como fazer o cálculo da média aritmética, de cada um dos dias foi 9 graus Celsius, tá? somando todos os números, dividindo pela quantidade de valores somados, obtém-se para os mesmos, veja que os valores são diferentes, mas a média aritmética é a mesma. Então, se quisermos saber em qual desses dias a temperatura foi mais estável, ou seja, em qual desses dias a variação de temperatura foi, foi menor, como fazemos? Ou seja, a média aritmética não resolve esse nosso problema, é, não tem como eu apenas pela média aritmética resolver ou responder a essa pergunta que é comum quando se mede temperatura, né, a ah, qual dia a temperatura variou mais mas é interessante observar que aqui a média foi a mesma então esse, esse tipo de medida que nós vimos na aula passada não serve para responder essa pergunta então nesse sentido que as medidas de dispersão vão ser úteis para esse tipo de avaliação por exemplo, então uh, aqui uma, um conceito Rápido para vocês gravarem aí. As medidas estatísticas que descrevem o comportamento de um grupo de valores em torno das medidas de tendência central recebem o nome de medidas de dispersão ou de variabilidade. Ou seja, o que a gente... Nós, é, essa, as medidas de dispersão servem para avaliar, então, esse desvio em relação a medidas de tendência central que nós vimos na aula anterior. um primeiro... Uh... O primeiro elemento que a gente pode usar para fazer essa, essa avaliação seria o desvio médio, tá, é um fator. Então, para analisar o grau de dispersão ou de variabilidade de um grupo de dados, podemos utilizar o desvio médio. Este é o primeiro. Para isso, como calculamos o desvio médio? Primeiro, calculamos os desvios em relação à média. O que, que é o desvio? É quanto que um determinado valor se afastou da média, tá? chamados simplesmente de desvios, obtidos pela diferença entre cada valor observado e a média desses valores. Então veja que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular sim a média aritmética, da mesma forma, e avaliar dado por dado quanto que cada dado se desviou, tá? E em seguida obtemos o quociente entre a soma dos valores absolutos dessa diferença e o total de valores observados, ou seja, a gente vai fazer a média aritmética desses desvios. Então, conceito, desvio médio é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios então a gente sabe que um, uh, um desvio pode ter variado para mais, outro para menos um dado vai ser positivo, outro negativo mas não nos interessa esses valores negativos a gente vai considerar os valores absolutos, tá? todos em módulo aqui então uh, nós vamos denotar desvio médio por dm e o cálculo vai ser o seguinte então uh, x1 é o desvio 1 um, menos então a média e assim por diante vejo que estão todos em módulos x, x2 menos, menos o desvio médio menos a média aritmética aliás até xn o desvio do dado n menos a média aritmética a soma de todos e dividimos pelos n elementos somados essa é a fórmula para a gente obter o desvio médio aqui vamos retornar então lá para a situação inicial e fazer o cálculo do desvio médio, para analisar qual dia que teve o maior desvio. Então vamos analisar o primeiro dia. Já está calculado, a gente já sabe que a média aritmética é 9, tá? então já temos a média aritmética, e vamos calcular, então subtrair, ver a diferença de cada dia, a temperatura de cada dia em relação à média. Ou seja, no, no primeiro momento, estava 7 graus, então 7 menos 9, então teve uma variação de menos 2 graus, aqui depois menos 1, depois, no um terceiro cálculo aqui, fez 9 graus, então eu a mesma, a mesma temperatura, não houve variação, depois também não houve variação, depois novamente variou para 1 um grau a mais, para 2 graus a mais. Veja que para o cálculo da média aritmética, nós vamos considerar o valor absoluto, 2 positivo, positivo, 0, 0, somando todos esses, eu tenho, o somatório então dos desvios deu 6 como temos que fazer a média aritmética, então vamos dividir então, esses 6, que é o somatório dos desvios, por 6, que foram uh, os, os dados obtidos. Eu vou, antes de tudo, a gente vai fazer aqui nessa segunda tabela o total do desvio, a soma dos desvios do segundo dia. A mesma coisa, vou considerar a média aritmética 9, e aí calcular a diferença entre cada momento, 6 menos 9, 7 menos 9, 8 menos 9, está aqui os desvios os valores absolutos, somando, veja que o total fechou 12. Só por essa prévia avaliação aqui a gente já pode deduzir que no segundo dia teve uma variação maior. Mas a variação média vai ser obtido, então, dividindo as, no primeiro dia a soma de todos os desvios, dividido por 6, que é a quantidade de dados coletados, então o desvio médio foi 1 grau Celsius. E no segundo dia, como variou o total de 12, em seis dados coletados, então variou em média 2 graus Celsius. Então facilmente agora com esse dado eu consigo afirmar que no primeiro dia a, a variação média foi em torno de 1 um grau Celsius. No segundo dia a variação média foi de 2 graus, então eu sei dizer qual dia variou mais e menos, isso pelo desvio médio. Um outro, uh, outra forma que a gente pode calcular... Essa, esse desvio, é através da variância, tá? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, veja o que, que a gente vai fazer. Ao invés de fazer simplesmente a, a média aritmética, a gente faz a média aritmética dos quadrados. Vamos indicar pela expressão var, tá? Então, aquele mesmo cálculozinho que a gente fez, né? Sub, subtraindo a cada desvio pela sua, calculando a diferença né, entre o desvio e a média e aí eleva ao quadrado e divide pela quantidade de dados e depois na sequência, a gente, na verdade o, a variância vai ser utilizada para o cálculo do desvio padrão tá? e o desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa variância a gente calcula a variância e aí extrai a raiz quadrada a fórmula pode ser mais complexa, assim que é a fórmula da variância aqui dentro, né? Ou eu posso simplesmente escrever dp, que é desvio padrão, é igual à raiz quadrada da variância. Aqui vamos na prática, então. Vamos retomar ao, ao exemplo que a gente viu inicial ali, né, das temperaturas em gramado. E aqui não muda nada, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, Esses, essas diferenças são as mesmas, a, o que muda é aqui. Ao invés de simplesmente somar essas diferenças aqui embaixo, eu vou somar os quadrados. Ou seja, aqui o desvio foi de menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. Aqui não muda nada. 1 ao quadrado, 1. E aqui 2 ao quadrado, 4. É a pequena diferença da variância. Tá? Somando tudo, agora eu obtenho 10. Para o segundo dia, faz a mesma coisa. Diferença, eleva ao quadrado, 9. Eleva ao quadrado, menos 2. 4 e assim por diante e a soma de tudo isso deu 28. E agora sim calculamos essa média aritmética dos quadrados, aplicando aqui na fórmula da variância, então a média aritmética dos quadrados, o quadrado, a soma dos quadrados dessa diferença deu 10, dividindo por 6 deu aproximadamente 1,67. No segundo dia, a soma dos quadrados deu 28, como a gente viu na tabela, dividindo por 6, aproximadamente 4,67. Isso é a variância. Como nos interessa depois chegar no desvio padrão, então a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 1,67, é aproximadamente 1,29. Aqui falta uma vírgula, tá? Então, o desvio padrão no primeiro dia é aproximadamente igual a 1,29 graus Celsius, no segundo dia então o desvio padrão fica aproximadamente 2,16. Ok? Vamos para próximo. Agora. Bom, aqui é a conclusão que nós já chegamos, que eu já falei então no, na, na, no slide anterior medidas de dispersão para dados agrupados, então vamos analisar só o seguinte, Nós vamos, então, as medidas de dispersão são as que a gente acabou de ver, então, o desvio médio, variância e desvio padrão, porém, eu posso ter, lembro que a gente viu lá na aula passada também, que a gente pode ter dados agrupados, e como que a gente faz esse cálculo para dados agrupados? O que a gente vai fazer, vai utilizar basicamente, vai ser uma... Média aritmética ponderada A gente vai considerar a frequência E multiplicar Então pela diferença do quadrado Assim como a gente fez hum, No exemplo anterior O que vai adicionar isso? A frequência e aqui n Nada mais é do que a soma das frequências Que é a própria definição Lá da, da média aritmética ponderada E aí sim o desvio padrão vai ser a raiz Não vai mudar nada, certo? Ah... Uh... Então, no momento que... Agora, ah, detalhe, e agora se os valores estão agrupados em intervalos de classe, tá? Para obter a variância e o desvio padrão, primeiro calculamos os pontos médios de cada intervalo e em seguida fazemos o mesmo processo. Veja que aqui a gente vai fazer a, a média, o, encontrarmos o ponto médio de cada intervalo. A gente, nos intervalos de classe, lembra que a gente especifica o início e o fim. Ah, esse intervalo de classe vai de tanto a tanto. Então, a gente vai pegar o ponto médio deles, ou seja, pegando os extremos, dividindo por 2, somando os extremos, dividindo por 2, e assim a gente tem o ponto médio de cada intervalo. E esses são os valores que a gente vai usar nessa situação. Tá bom? Então, agora vamos para uns exemplos para fechar essa parte. Começando aqui, então... Uh, com essa situação, uma indústria produz 5 mil parafusos por dia. Foram coletados para análise 100 medidas de diâmetros. Então a gente pegou desses 5 mil parafusos, foi pego 100 e medidos o diâmetro de cada um deles em milímetros. Vamos determinar a média e o desvio padrão da distribuição dos dados coletados então isso aqui é uma situação que a gente utiliza é comum se utilizar em fábricas para verificar o teste de qualidade né? quanto está se está correto, né? deve ter um mínimo para que ele continue para que seja válido, para que não seja descartado aquela peça por exemplo então supondo que foi coletado uh, desses 100 parafusos 12 parafusos tinham um desvio, tinham um diâmetro de 1,1 27 diâmetro de 1,2 e assim por diante 35 de 1,3 20 parafusos de um diâmetro de 1,4 e 6 parafusos de 1,5 tá? então, vamos lá calculando a a variância e o desvio padrão para essa situação que são dados agrupados, correto? só voltando aqui ó. aqui eles estão agrupados por 1,1 1,2, eu tenho 3, 4, 5 grupos. 5 grupos e as referidas quantidades. Veja como não é intervalo de classe. Eu consegui agrupá-los. Então, ou seja, eu tenho 12 de 1,1, 27 de 1,2 e 35 de 1,3, e assim por diante. E divido por 100, que é a soma das frequências. Né? 12 mais 27 mais 35 mais 20 mais 6 é igual a 100. E aí chegamos na média a aritmética ponderada destes valores, 1,281. Para determinar o desvio padrão, vamos construir uma tabela a seguir. Agora a gente vai fazer a diferença, isso aqui é bem interessante para vocês utilizarem e montarem uma planilha eletrônica. Tá? Coloca esses dados, depois estabelece uma fórmula da diferença e a gente consegue todos os dados. Manualmente, um número muito grande de dados pode dar muito trabalho. Mas, como essa aqui é uma tabela pequena, dá para fazer tranquilamente à mão. Então, os desvios aqui, então, uh, aqui o desvio médio que nós vimos aqui anteriormente, que é 1,281, essa aqui é a referência, né, esse aqui é o, a média, e aí calculando, então, 1,1 um menos 1,281 ,1 menos 1 é menos 0,181, e assim por diante. A diferença de 1,2 para cá, este esses valores, tá, então essa aqui é a, é a diferença, o quadrado da diferença está aqui, veja que isso com a planilha eletrônica é muito simples de fazer, posso ter já todos esses dados automaticamente, e aqui na última coluna eu vou multiplicar este valor obtido, a diferença, o quadrado da diferença, pela frequência 12, e aí sim eu chego nos 0,393132. somando todos esses dados, Tá? Somando todos esses dados, chegamos a 1,1539. Essa é a, a variância, tá? o somatório, na verdade, desses valores, dessa variância. E aí chegamos, ah, é a variância mesmo, ainda né? então nós vamos dividir por 100, que é a quantidade de dados observados, esse meu somatório. Então dá 0,011539, a variância. E o desvio padrão, naturalmente, é só elevar, tirar a raiz quadrada desse, desse número. E então chegamos em aproximadamente 0,10742 uh, milímetros, o desvio padrão dos parafusos, certo? Vamos só para mais um exemplo. O número de acidentes em um trecho de uma rodovia federal brasileira foi computado por mês, computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2012 veja os dados obtidos então eu tenho uh, 20, 14, 15 20, 27 e 30 os meses do primeiro semestre, os seis meses do primeiro semestre de 2012 tá? então tem de janeiro até junho então vamos lá, calcule o desvio médio e o desvio padrão desse grupo de dados então somando todos eles dividindo por 6 nós chegamos a 21 a média, média aritmética simples ok? e aí depois encontramos o desvio médio tá? como que é o desvio médio é as diferenças, o módulo das, a soma dos módulos das diferenças dividido pela quantidade de dados observados então o desvio médio é 5 já obtemos um primeiro medida de dispersão agora para obter o desvio padrão vamos calcular primeiro a variância e depois extraímos a raiz né? lembrando que a variância é a mesma diferença eu posso já usar as informações daqui né? porém eu elevo ao quadrado cada um deles somando dividindo por 6 dá 34 logo o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 34 aqui e aí o desvio padrão é aproximadamente 5,4 83. Ok? E aí temos um último exemplo para fecharmos aqui. É um exemplo com dados agrupados. Tá? Veja que eu tenho a seguinte situação. Na auditoria anual de uma empresa, foi anotado o tempo necessário em minutos para realizar a auditoria de 50 balanços. Então, uh, três balanços foi, está em média entre 10 e 20 minutos. Ó, veja que é um intervalo de classe. Entre 20 e 30 minutos, cinco balanços entre 30 e 40 minutos 10, 40 e 50 12, e entre 50 e 60 minutos 20 balanços. Então eu tenho esses valores aqui em dados agrupados, num intervalo. Então vamos ver como que a gente faz essa situação aqui. Lembrando que a gente vai ter que se focar então na, no ponto médio de cada um dos intervalos. Tá? Aqui entre 10 e 20 vai ser 15 Tá? Porque 10 mais 20 é 30, dividido por 2, 15. Aqui entre 20 e 30, 25, 35, 45 e 55. Tá? Mas vamos chegar ali. Observem aqui. Então primeiro determinamos o ponto médio de cada intervalo, que é o que eu fiz na, no slide anterior. E em seguida calculamos a média aritmética. Ó. Eu tenho 3 dados, que seria de 10 a 20, então 3 vezes 15. 5 dados... De 20 a 30, então 5 vezes 25 E assim por diante tá? Assim vamos chegar a obter Ah, o total é de 50 né? Então dividimos por 50 A média Desses conjuntos de dados é 43,2 É o que muda Depois vamos construir a outra tabela Com os desvios tá? Os desvios para cada intervalo A média vamos Voltando aqui é 43,2 Só vou escrever, deixar em destaque aqui então, a diferença, então, 15 menos 43,2 é 28, menos 28,2. Então, multiplicando pela frequência, aliás, ao, o quadrado é 795,24. E multiplicando pela frequência, aqui obtemos, então, 2.385,72. Esse processo é repetido em cada linha. Até chegarmos no somatório de 7.538. E agora só vamos fazer a média, esse 7.538 dividido por 50, que é a quantidade de dados observados, e aí chegamos na variância, 150,76. E por fim. Desvio padrão, o desvio padrão, o trabalho que nós vamos ter vai ser sempre na variância O desvio padrão só pega esse valor e extrai a raiz quadrada Então aproximadamente 12,3 processos por minuto Ou 12,3 é o tempo médio para cada processo tá? o, o desvio padrão de cada um, ele, o que se desvia da média usando o método do desvio padrão Ok pessoal, era isso então com essa aula a gente fecha o conteúdo de estatística, então aí com tudo isso que a gente viu até aqui, vocês têm subsídios para executar uma pesquisa simples e conseguir extrair alguns dados de forma mais eficiente. Tá bom? Então, valeu!